Muito bom dia a vocês que nos acompanham, é Remix do Ar, saúde do município Rio-Negrense, com a secretária doutora Simone Gondo. Pessoal. Covid tem que ter suas precauções ainda, com certeza, orientações da secretária. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, equipe Mix no ar. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham. E é exatamente isso que você acabou de falar, Márcio. A Covid precisa de cuidados, tá? Nós ainda não saímos do momento de pandemia. Nós estamos ainda num trabalho intenso de atendimento aqui na base do Covid. Nós divulgamos, inclusive, no domingo, o nosso... Post com o número de casos positivos para a Covid-19 na semana passada, tá? Fechamos em 41 casos positivos e no domingo, Márcio, com um óbito para a Covid, tá? Então, assim, isso é, é uma preocupação da saúde pública, né? Como um todo, é uma preocupação da equipe, onde nós tivemos um número elevadíssimo de atendimentos aqui na base do Covid, foram mais de 100 pessoas, fora o número de pacientes que se dirigiram ao pronto atendimento, Márcia. Então, é muito importante. É... Observar o decreto municipal, onde diz que fica facultativo, é óbvio, Márcio, que fica na escolha do munícipe de utilizar ou não utilizar a máscara, mas no momento como esse, principalmente onde nós já estamos entrando nesse período de inverno, onde as doenças, é, é, as síndromes gripais e respiratórias têm mais incidência, é o momento do cuidado e da, preocupa, da precaução. Nós vimos isso, Márcio, no ano passado né, e no ano anterior anterior, quando nós tivemos muitos poucos casos tá, de síndromes gripais registrados aqui dentro do município. A máscara, é sim, ela é eficaz, ela protege e ela não protege só da Covid, ela protege também de outras doenças. Secretária, aproveitando também já um alerta na capital do estado do Paraná, Curitiba, quanto ao aumento de casos de Covid-19. Exatamente, Márcia. Então nós já temos esse registro né, na capital e assim, o que, o que interfere os casos da capital com os casos aqui do nosso município. O nosso município tem os, nossos, tem os leitos de atendimento né, de média alta complexidade, os, os leitos de atendimento clínico e também os leitos de UTI referenciados aos hospitais da região metropolitana e da capital. Esse alerta do número de internamentos já aumentando, tá, incide diretamente aqui no nosso município. Curitiba já está né, com um caso de alerta, já está também trabalhando em cima da utilização da máscara em ambientes fechados, Márcio, e daqui a pouco essas normas acabam chegando nos municípios menores. Então, é, hoje o nosso pedido, o nosso apelo à população é que não deixe de utilizar as normas de segurança. Utilização da máscara, higienização das mãos, Márcio, é extremamente necessário. Nesse momento de inverno, as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados com, com um número grande de pessoas e também, Márcio, é abrir as janelas pela manhã, deixar, né, o ar entrar dentro dos ambientes e tomar bastante cuidado, sempre é, cuidando com relação à ingestão de líquidos, né, Márcio, sempre tomando água e esse cuidado aí é essencial para que nós é, venhamos a evitar novamente aí um grande número de casos positivos de Covid dentro do município. O pessoal já destacou, chegada do inverno, tempo frio. E a vacinação contra a gripe? Nós estamos agora, Márcio, né, é, seguindo o protocolo. Essa semana haverá publicação de uma nova normativa, tá? que nós vamos divulgar aí à população, porque nós tínhamos primeiro a necessidade da vacinação do grupo prioritário, tá? que eram as crianças gestantes e os idosos. Aí, é, provavelmente hoje nós já vamos divulgar aí a liberação do, dos outros grupos prioritários também. Então, a dose da vacina está disponível nas unidades de saúde do município, de 8 da manhã às 17 horas, bem como, Márcio, todas as outras demais vacinas do calendário anual, bem como a vacina da Covid. Tem que ficar atento, tem que ficar alerta à dose que foi tomada, ao período que foi tomado, e se tiver alguma dúvida, encaminhe aqui a sua dúvida para a base do Covid, que eles vão lhe responder é, prontamente, tá? Se está no período ou se não está para a, as doses necessárias. Aproveitando o, o, a conversa, as orientações sobre o combate à Covid-19, e as doses de reforço contra a Covid-19, como é que está a procura? Nós estamos com uma procura baixa, Márcio, nós tivemos aquele período em que as pessoas tiveram muita ansiedade em receber a sua dose de vacina, né? tomaram a primeira, a segunda dose e quando chegou a terceira dose, né, que é a dose de reforço e a quarta dose, ainda para alguns grupos prioritários, acima de 70 anos, nós já tivemos uma queda na aceitação. Muito importante o seu ciclo de vacinação. Ele só está completo quando você toma todas as doses de vacina que são determinadas pelo Ministério da Saúde. Existe um estudo, Márcio, um estudo científico em relação a isso. Então, se você está contemplado com as doses de reforço, tem que tomar as doses de reforço. Tá? Nós estamos fazendo também aí uma análise técnica junto à equipe de epidemiologia, porque nós temos todo o rastreamento né, desses, desses munícipes que estão enquadrados aí dentro dessa faixa etária e nós vamos fazer a busca ativa sim, desses pacientes para que eles sejam devidamente imunizados. Muito obrigado, secretária. Eu que agradeço, Márcio, coloca a nossa equipe à disposição da população sempre. Nós estamos aqui com o atendimento da base do Covid de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 17 horas, para aqueles casos característicos para a Covid-19. Outras síndromes gripais, procure a sua unidade de saúde e, se caso necessário, eles vão encaminhar esse paciente aqui para a base também. Muito obrigada. Rio é Mix no ar com orientações da saúde do Rio Negrense através de sua secretária, doutora Simone Gondro, combate a Covid-19 e também vacinação contra a gripe.